Uma boa tarde a todos que nós de hoje Eu vou fazer um vídeo aqui das variônicas Que é o um modelo novo E os amigos aí que tiver interesse nessas varionicas Entrem em contato O contato está embaixo aí do, do vídeo é, Esse é o novo modelo Que agora nós fizemos agora Para substituir um outro modelo que nós tinha Da Telescópio o pessoal aí que tiver interesse entre em contato o pessoal não esquecer de se inscrever aí no canal, deixar o like e fazer os comentários e assinar e também logo nós vamos ter mais alguns vídeos legal e o pessoal acionar o sininho aí, porque quando tiver os vídeos novos o pessoal recebe os vídeos novos isso aqui vai ser um vídeo de entrada do canal a batalha já estou te uma conta eu vou fazer um vídeo aqui esse vídeo agora nós vamos mostrar como caçar com as varas iônicas, tecnologia de ponta por comando de voz sem nada na câmera então vai ser um vídeo interessante o pessoal que tiver interesse aí nessas varas aí o contato tá embaixo aí do canal. E o pessoal não esquecer de inscrever aí, e deixar o like e fazer os comentários aí. Ó. Acionar o sininho aí para poder receber os novos vídeos que vão chegando. Agora eu vou passar pro meu amigo Edson gravar. Nós estamos aqui numa mata aqui na beira do rio. Aqui ó, mas não tem nada na câmera. Câmera vazia. nada, as câmeras são vazias, é somente por o comando de voz. Agora o que eu vou, vou perguntar para eles é o seguinte, se tem algum anel, alguma aliança perdido aqui nesses meios. agora tem algum anel, alguma aliança de ouro perdido aqui por esses meios aqui, se tiver me, me indica a direção agora nós vamos dar uns três passos para frente pra ver que direção que ela vai que ela vai indicar aqui ela virou lá pro lado do rei então vamos para cá aqui ela tá virando de volta para onde eu tava ela tá fazendo eu andar em circo Aí, eu vou voltar no mesmo lugar que eu tava aqui, ela virou de volta Então o que é que acontece quando você vai andando, ela vai virando, virando, virando, fazendo você andar em circo É porque não tem nem um anel, nem uma aliança perdido aqui num, num pedaço bom aqui mesmo Porque se tivesse ela já tinha mostrado a direção que ele tá Agora lembrando os amigos que isso aqui é na prática, isso aqui não tem nada enterrado Ela não achou nada porque não tem nada e eu apostaria com alguém se viesse aqui e achasse algum anel aqui com, com outra coisa. Então não tem nada, nada, nada, nada. Agora nós vamos mudar o esquema. É, varionica, tem alguma coisa de alumínio enterrado aqui nesses meios, lacrinho de cerveja, latinha de cerveja. Que seja alumínio, indica a direção. Então ela vai reta. Reto, reto, está apontando para frente, apontando para frente. Ela vai reto. Aqui ela deu um sinal, ela cruzou, porque tem alguma coisa de alumínio aqui, ó. Vamos dar uma conferida É, é mais ou menos nesse lugar aqui Agora parece um ponto. Vamos ver aqui como é que tá É, tá meio fundo que o peço tá pegando hum. Tentar cavar. Nossa. Vamos cavando. Ó. Lá massa terra, né? Agora não apareceu não. Aqui inoca, uai. E agora, cadê? Tem alguma coisa meio. Esse pão é um ponte eu acho que não tá Hã? Ah? Não, é não sei não Ah, peraí No. <laughs> Acho que eu me passar alguma coisa aqui. tá fácil não, vai dar muitos minuto. Кака? Tá esquisito, tá? Tá. Deve estar tá fundo, hein? final aí também. Caraca. Passa aqui, Zé. Zé, passa aqui. M. Mm -mm. Tem mais um buraco também. Sumiu, caraca, tá em todo lugar. Hum? Sumiu, sumiu, sumiu. 16 seis noca Pegando. Ó. É, nós tem que achar, né? Esse agora não é que é, agora Achou? Achou. Oh. Achou. E caramba, hein, rapaz? Achou que tava pitando. Olha o tamanho, por isso que tá pegando longe, ó. Achou. Achou. Olha aí. É uma lata de cerveja. Oroca. Ué? Né? É uma lata de cerveja. uma lata de cerveja. Caramba, hein? Achou. O tamanho, mas não achou achamos, Uau, tá comprovado que ela é boa com as áreas. É comprovado que as, que as funciona né É. achou, achou menos mal aí ó, vamos dar uma limpada aqui ó, limpada pessoal, ver que é alumínio, ó é alumínio puro foi achado e tá, tá identificado, então vamos guardar essa tampa, não vamos encerrar esse vídeo Vamos fazer outro vídeo em sequência.